Ah, falando sobre as notícias do Flamengo As principais notícias Do Flamengo aqui para você No canal do Explore Act. Você pede, eu volto aqui para você Então Os comentários da ESPN Vão falar sobre o jogo de Palmeiras e Flamengo Palmeiras campeão brasileiro E o Flamengo campeão Do Brasileiro Então, o jogo será em janeiro né? Não tem local ainda né? Mas acho que vai ser em Brasília, né? o jogo. Provavelmente, né? Então é isso. Já quero que você assista esse vídeo, já quero que você se inscreva no canal. Deixe o like, ative a notificação para não perder nada. Compartilha para galera, é muito importante. Faça o nosso canal crescer, tá bom? Então vamos para o vídeo. Que Palmeiras e Flamengo foram os grandes protagonistas da temporada 2022. Mas afinal, quem foi melhor? dois grandes rivais que terminam a temporada 2022 com títulos em suas respectivas galerias. O Palmeiras encerra o ano com três. Recopa, Campeonato Paulista e o Brasileirão. Já o Flamengo ocupou espaços na sala de troféus com a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Neste ano, Palmeiras e Flamengo não se encontraram em nenhuma final. Mas ambos atenderam às expectativas dos torcedores, que queriam gritar é campeão nesta temporada. Com títulos dos dois lados e elencos que vêm mostrando resultados, é possível dizer que um foi melhor do que o outro em 2022? Para você, esse ano, time do ano, é Flamengo ou é Palmeiras? Flamengo, com certeza, né? É, a expectativa agora para 2023 também é ganhar tudo, né, cara? A gente... Levou a Libertadores aí, Copa do Brasil, e 2023 nós vamos levar é tudo, é tudo nosso. Vai ter nada para o Palmeiras, nada mesmo, vai sobrar nada para ninguém. Flamengo, né, foi um dos melhores elencos que o Flamengo formou nos últimos anos, dois títulos no um ano, não é para todos os times. O Palmeiras só ganhou o um Campeonato Brasileiro e o Flamengo a Libertadores, que é o torneio mais importante do continente, e também ganhou a Copa do Brasil, que é a principal Copa do nosso país. Qual time foi melhor, na sua opinião, na temporada? Palmeiras. Ah, se a CBF chamar o time do Palmeiras para jogar a Copa do Mundo, vai ser campeão. Palmeiras. Porque o Palmeiras só não ganhou Libertadores e Copa do Brasil porque foi roubado. Não tem jeito, foi roubado. Nossos comentaristas fizeram análises para apontar quem teria sido melhor neste ano. Por um critério muito prático, na minha opinião, o melhor time do Brasil em 2022 foi o Flamengo que venceu o Palmeiras do Abel por duas taças importantes contra uma. Olha, complicado apontar nesse momento. Flamengo é um futebol de mais fantasia, de mais ofensividade. O Palmeiras de mais equilíbrio. Vamos ver se 2023 tira essa dúvida da gente. Na média, pela expectativa e resultado, dá para dizer que o Flamengo ocupa essa condição. Ele é melhor que o Palmeiras. É, parece que não é tão fácil assim apontar de cara o melhor. O fato é que o Flamengo, com os títulos, faturou bem mais que o Palmeiras. Foram mais de 140 milhões de reais, contra cerca de 56 milhões do Alviverde. Ah, e por falar em 2023, logo de cara, em janeiro, Palmeiras e Flamengo se enfrentam pela Supercopa do Brasil. Será uma demonstração do que está por vir? Então, que vença o melhor! Vamos lá mostrar, então, a temporada do Palmeiras e também do Flamengo. Palmeiras com 75% de aproveitamento em 2022. Os títulos, Campeonato Paulista, a Recopa e também o Campeonato Brasileiro. A gente mostra também como é que foi a temporada do Flamengo, com 69% de aproveitamento em 2022, com a Comebol Libertadores e também a Copa do Brasil. E eu vou com aquela pergunta bem rápida e uhum. difícil de responder. Quem teve a melhor temporada em 2022, o Flamengo ou o Palmeiras? Essa é uma boa pergunta que os companheiros aí na, na reportagem da Lili tentaram responder e um foi pro o lado, o Só outro correu tá a o deu uma a minha volta, vou ver e eu vou pegar alguns elementos. Eu, eu tenho a resposta, mas eu vou pegar alguns elementos. Para mim, quem jogou o, me, o melhor time que eu vi jogar na temporada, o nível mais alto de futebol, quem praticou foi o Flamengo. É, o Flamengo nos primeiros momentos, no primeiro mês, dos primeiros dois meses, do Dorival Júnior, o nível de futebol que o Flamengo praticou e não é, e não estou falando evidentemente de um jogo só, de uma sequência de jogos, para mim foi o pico de futebol apresentado no Brasil. Porém, é, não dá para desconsiderar que a temporada do Flamengo ela é o ano inteiro. E o Flamengo Sim. pegou seis meses em termos de, de nível de sua temporada e praticamente chegou fora. É, o Palmeiras é o contrário. O Palmeiras foi um time extremamente irregular a temporada inteira. É, e, e teve momentos de futebol muito interessante, especialmente no primeiro semestre. O Palmeiras fez um primeiro semestre muito forte, um começo de Campeonato Brasileiro com ótimo rendimento, porque a preparação foi antecipada mesmo por causa do Mundial. Então, mesmo não tendo, na minha, na minha visão, atingido o nível de futebol que o Flamengo atingiu, o Palmeiras jogou bem por mais tempo. Ah. Pra mim, o Palmeiras foi o melhor time da temporada no futebol brasileiro. O Flamengo tem dois títulos relevantes, o Palmeiras tem um título relevante, mas o título que o Palmeiras venceu é um título que vence quem é o melhor. Sim. O Flamengo foi o melhor da Libertadores e foi o melhor da Copa do Brasil, mas obrigatoriamente esses troféus de mata-mata não vão para os melhores. O Palmeiras ganhou o campeonato dos melhores, sendo o melhor. Então, pra mim... Flamengo jogou o melhor futebol em algum momento, mas o Palmeiras foi o melhor time por mais tempo. Por isso, para mim, a temporada mais exitosa foi a do Palmeiras, é o grande time do país, em 2022. Tá certo, então. tá aí, nação, esse foi o vídeo do canal, né? O Flamengo aí, quer dizer, os, os comentários debatendo sobre esse jogo de Palmeiras e Flamengo. Jogo que vai ser em janeiro, né? No final de janeiro o jogo vai ser. Não tem o um local ainda, né? Ser definido. Mas o Flamengo vai entrar muito forte. Tem a, tem a questão dos reforços aí. O Flamengo tá querendo montar um time aí, querendo montar um... Uma seleção que já, tinha, já teve montado, né? E o Flamengo tá querendo montar um time, um time maço. O Flamengo já é time maço, né? Quer, quer montar mais um time aí, ainda. Né? O Flamengo, infelizmente, ganhar as competições, né? Ganhar as competições aí, importantes, né? Mundial de clubes, é Copa, Supercopa. E vamos entrar forte, nação, vamos entrar forte no ano que vem. Temporada 2022 já acabou agora. 2023 aí é o próximo passo. Tem aí, mundial de clubes para disputar. Quem... Primeiro é o primeiro é a Recopa, né? Depois é a Supercopa e aí depois tem aí o mundial de clubes para disputar aí. Se enfrentar o Real Madrid, vamos ter aí Vinícius Júnior e esse Flamengo. Eita, meu amigo, tô já tô querendo ver o Vinícius Júnior jogando contra o Flamengo. Eita, meu amigo, já pensou? Rapaz, esse é bom demais. Hein? Então é isso. Quero que você se inscreva no canal, deixe o teu like, ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha para galera, muito importante. É bom, então valeu e até lá. Boa noite a todos.